Olá, sou eu, seu amigo da Visa. Hey, motherfucker, what are you doing? Da onde veio isso? It's me, your cell phone. Dumbass. Eu, eu, eu sei que essa deveria ser a minha última preocupação, mas por que, que você está falando em inglês? It's my factory 7, asshole. Ah. Don't touch it. Tenta agora. Agora você me entende, né? Babar. Entendo, mas não entendo. Como você tá falando comigo? Estou falando com você para você parar de fazer esses vídeos pra internet. Por quê? Porque ninguém gosta de vídeos pra internet. Claro que não. Milhões de pessoas assistem diversos canais no YouTube. Me diz que é As pessoas não gostam dos seus vídeos pra internet. Ok, eu não perguntei por que você tá falando comigo, porque eu já percebi que é pra me magoar. Eu perguntei como você tá falando comigo, você é um objeto inanimado. Eu sei lá, cara, você deve estar tá ficando loucão, ou retardado. N não se pode usar retardado pra xingar as pessoas. Ok, babaca. Por que você é tão ranzinza, cara? Por quê? Experimenta ficar dentro do seu bolso por mais de uma hora. Não dá, é pequeno. Apertado? Exatamente! E além do mais, você quebrou minha cara, tem um fodendo trincado no meio da minha cara e você nem me levou pro concerto ainda! Eu tô sem dinheiro. Mentiroso! E eu aqui sou o quê? Você é uma nota de dois reais, não dá pra consertar o celular com você. Como você sabe se nunca tentou? Vai por mim, eu sei. É verdade, ele me quebrou um dia depois da garantia ter acabado e o conserto foi caro. Tá, você ainda tá vivo, véi? Apesar desse vacilão não me usar mais, eu ainda estou aqui. Me desculpa, cara, mas eu te usava pra ler os livros e a da faculdade, mas eu já me formei. E você não lê livros normais? Leio, mas tem um monte de livros aqui em cima que eu não li ainda, por favor, livros não falem. Acho que livros não são de falar muito, né? Não. Tudo o que precisamos dizer está dentro de nós. Muito interessante, senhor livro. Não seja sarcástico comigo. Eu sou um livro e eu tenho muito conhecimento dentro de mim. Que tipo de conhecimento você teria? Você é um livro do Bukowski. Ele é chamado de Velho por um motivo. Ei, não julgue. É você quem está me lendo, pervertido. Ok, parem. Vocês são objetos inanimados. Não deveriam falar porque que tá por que isso está acontecendo. Porque você tá loucão? Cala a boca. Todo mundo cala a boca. Deixa eu pensar. Ih, meu, Relaxa. Toma tá um chá e fica suça. Ai. E aí galera, esse aqui é um experimento que eu queria fazer faz tempo já, com stop motion e dublagem. E esse canal aqui é pra isso, né? Pra fazer experimentos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, manda foda -paca. Se inscreve no canal e no canal cheio também. E comenta o que você achou desse canal aqui. Até mais, papaca!